É um dos aspectos que nós, todo ser humano, temos é a nossa bioenergia, né, em que é um aspecto que muita gente não tem conhecimento, né, mas nosso corpo, além da parte física, né, dessa matéria, nós também temos um aspecto energético, que várias culturas do mundo já lidam com isso daí, então no yoga, é chamado de Prana. E várias outras culturas deram outros nomes. Né? E mais recentemente, a partir do século 19, essa energia começou a ser estudada de uma maneira mais aprimorada, mais específica, por vários pesquisadores do mundo todo. Infelizmente, isso foi pouco divulgado. Né? Não se ensina muito nas escolas. Mas, para quem já é da área, pesquisa um pouco, já deve ter conhecimento de vários pesquisadores que se envolveram nessa pesquisa. E pesquisadores de diversas áreas, e da área da psicologia, como na área da medicina, da biologia, da física, né? E um deles, é, que, que, que, que se, se desenvolveu bastante nisso, é o Wilhelm Reich. Ele foi um médico, um, foi um psiquiatra né ele acabou também é, tendo bastante conhecimento se envolvendo com Freud né a psicanálise né ficou por anos e anos ficou ali lado a lado com Freud né Ele também começou a estudar física, biologia né ele começou a ir nessa direção de estudar essa energia, Nessa bioenergia que faz parte do nosso organismo, que ele deu o nome de orgão ou orgônio, né? E ele se especializou tanto nessa energia que ele começou a desenvolver aparatos, equipamentos, para de alguma maneira estar tá mensurando, medindo, estimulando e acumulando essa, essa bioenergia, né? É, e ele acabou desenvolvendo o acumulador bioenergético, ou na nomenclatura dele, o acumulador orgônico, ou acumulador de orgão, né? que é uma, uma caixa e que você, ao entrar nessa caixa, a bioenergia que está acumulada no ambiente, ela é concentrada e acumulada dentro da caixa. E com isso, você que está lá dentro, você pode absorver uma quantidade muito maior dessa bioenergia, beneficiando sua saúde, seu bem-estar, sua, sua, sua, sua saúde mental em vários aspectos. Uhum. Então, o convite é que a partir dessa semana nós estaremos tendo esse, essa, esse serviço aqui no nosso espaço. Né? é Só para você ver rapidamente alguns dos principais benefícios que têm sido pesquisados né, com este acumulador bioenergético. Né? Ele ajuda a retardar o envelhecimento celular. Além disso, ele aumenta bastante a vitalidade física, a sensação de juventude e entusiasmo. Ele também ajuda a relaxar, a descansar e traz mais disposição tem se mostrado muito eficiente para lidar com depressões e com fraquezas emocionais. Além disso, ele ajuda também a você do estresse excessivo. Ele ativa bastante a vivacidade mental, melhorando o aprendizado e a geração de ideias. É, ele ajuda, isso é um outro lado que tem pesquisado bastante. Ele ajuda bastante a recuperar órgãos e tecidos como fígado, rins, lesões, feridas, cortes, queimaduras. Né? Ele ajuda a equilibrar os ritmos corporais como fome, sede, sono, digestão, evacuação, menstruação. As mulheres que estão no período eh, de menopausa regulariza bastante as funções sexuais, é, fortalece a imunidade e a resistência às doenças, alivia também dores musculares por diversas causas, né? Tem se mostrado também eficaz para aliviar o sofrimento e as dores de alguns tipos de câncer, né? E para alguns tipos de câncer, ele até mesmo, ele mostra que te dá uma qualidade, uma sobrevida em até três vezes maior do que o tempo estimado. Né? Então, ele é uma caixa fantástica, fabulosa. Né? Fica o convite para vocês virem conhecer, experimentar. Né? O ideal é que se comece com sessões diárias, de meia hora. Com o tempo, o seu próprio organismo, você vai sentindo para reduzir, para 15 minutos por dia, né, e até de dia sim, dia não. Então, nós formamos vários pacotes interessantes para que você possa estar conhecendo. Fica o meu convite e até breve.